Olá meus mais um vídeo, hoje é vocês que ganham com uma magnífica receita de molho, é um dos meus molhos prediletos, sinceramente, e olha que tem muito molho crudívoro bom, com o meu querido amigo e irmão, só não é de sangue, mas é como se fosse, que é o Oi pessoal, tudo bom? Beleza? Fazer um molho hoje muito simples, com dois ingredientes Manga e damasco é, Fala um pouco mais sobre você, Malone Como que você começou no crudivorismo E o que, que você faz hoje em dia? Eu comecei porque eu vi esse cara aqui no Globo Repórter E eu me apaixonei E fiz um... Meu conceito, não por mim <risos> Comecei a experiência e me curei de todas as doenças em um mês e nunca mais parei, já são seis anos comendo fruta e salada todos os dias e hoje eu sou cozinheiro também hoje eu desenvolvo receitas gourmet, prática, facilidade, prazer e muito sabor e já tem quantos anos de frugívoro? 6 anos tá indo pro sexto ano, né? sexto ano então, vamos aprender molho de damasco com pimenta e manga é muito simples fazer esse molho a gente vai utilizar manga madura, damasco e temperos, alho, cebola, pimenta, curry, a gente vai usar orégano, um pouco de sal e um alho de cebola desidratado, que não precisa, mas é só para quem quiser. É muito simples, é só jogar aqui dentro e bater e está pronto o nosso molho de damasco. Para quem quiser pode colocar pimentão amarelo também, fica ótimo. Só jogar aqui, manga, damasco. A quantidade, a proporção é a mesma. Um pouco menos de damasco para manga e vai de gosto também. Aí a gente coloca temperinhos, orégano e o curry. Curry não pode faltar nessa receita. Pimenta, alho e cebola e um pouco de cebolinha. Ó, de novo e um pouco de cebolinha, manjericão coentro, o que você tiver. E você falou também que pode botar até um, um pimentão amarelo, correto? É, aqui pode entrar muito bem o um pimentão amarelo também, fica ótimo. E até ajuda a bater mais aqui no liquidificador. Vamos para a receita? Coma mais frutas. Ah! muito bom perfeito perfeito perfeito perfeito incrível esse molho todo mundo adora é muito bom para pôr no kibe para comer com salada E agora melhor hora vamos degustar cogumelos cruzes, frescos e molho de damasco. Hum. Hum. Sério, molho divino. Não, não. Essa? Excelente, muito fácil muito rápido, né? Muito prático. Dois minutos. E é, é o conceito de higienista, né? A gente faz coisas simples, minimalista, pouca combinação sabe pouca gordura não é aquela base de castanha com azeite com óleo é, com... tem gordura né é só manga e damasco são duas frutas né então recomendo muitíssimo recomendo muitíssimo qual é o seu canal seja natural instagram seja natural é página do facebook Google, site. site facebook é seja natural e onde você geralmente é, trabalha aqui como chefe crudívoro em são Paulo. Eu trabalho nas feiras vegana, nas workshops que eu que eu promovo, almoço, jantar, pizzada. E, pizzada, raw diesel. E além disso tudo, que é o modesto não falou, mas ele é um basicamente o melhor desenho do Brasil, desculpa os <risos> outros, mas Exato. ele é um dos melhores com certeza, magnífico trabalho dele, ele é caricaturista a nível profissional de eventos grandes etc é caricaturas É arte. Eventos com arte eventos com arte é o site dele de caricaturas de desenho né além disso agora melhor hora vamos e em breve tem retiro aí pra galera é tem curso tem, tem curso, curso online, online também né uhum. e fica ligado aí não sai que o próximo vídeo vai ser hambúrguer crudívoro também com cara de errado. Para a gente comer com o molho de damasco. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos Retiros Palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho, no Espaço Saúde Frugal em Saquarema. Além disso, tem os sete livros publicados, tem com atendimento nutricional, tem curso online também, o Vegan Fitness 2, e se você não puder contratar os. os os serviços, não tem problema. Tem uma vasta, ampla gama de material online gratuito. E-book, site, Instagram, YouTube. Tem muita receita, muita, mas muita saúde frugal e natural. Coma mais frutas. Coma mais frutas. É o bordão frugívoro atual.